Oiê gente linda! Eu sou Jane Giovanni e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, olha pra isso! Peguei conjuntivite! Gente, é muito chato! O olho coça! Dá aquela gastura, tem um, às vezes dá uma sensação de areia! Essa semana a gente tá confinado aqui! Todo mundo pegou conjuntivite! Eu, Arthur e as crianças! Isso aqui que vocês estão vendo é o finalzinho! Por isso que eu estou gravando o vídeo para vocês hoje, por causa do compromisso que eu tenho com vocês toda quinta-feira. E eu não podia deixar de gravar, mas estava horrível. Meus olhos estavam muito vermelhos, inchados, doía demais. Eu não podia nem piscar que doía, eu não podia nem ficar quieta que doía. E na hora de acordar, o olho fica colado e a gente vai tateando sem saber onde é que tá. E as minhas crianças também, viu? De olho colado, todo mundo de olho colado aqui, muito engraçado. Não, isso não é engraçado não Mas as minhas crianças até que colaboraram, viu? Na hora do olho cola. Antes a gente já conversou com eles na hora de dormir olhe amanhã pode ser que quando você acordar seu olho fique colado Não se desespere então fica essa dica pra você conversar com o seu filho também, caso ele pegue, espero que não. Mas se acontecer de você tiver com o um filho nesse momento que tá com, com o Jutivite, é bom conversar porque eles não entendem. A gente consegue controlar, mas eles não entendem, né gente? Eles são tão inocentes, dá uma peninha ver com aquele olhinho assim tão pequenininho, vermelhinho. Como vocês perceberam, eu estou quase sem maquiagem. Passei só uma basezinha, um pozinho, com muito cuidado, pra não ficar com cara pálida diante da câmera, na luz... Não passei máscara, não passei lápis Perceba que o meu olho tá todo pequenininho, igual a mim Mas se eu passasse máscara ou lápis Ou fosse usar qualquer outra maquiagem Eu ia contaminar minha maquiagem, ela ia ficar lá, né? Contaminada, não ia poder usar novamente E só quando eu curar totalmente Aí sim eu vou usar um lapisinho Porque aí a gente não fica sem, né? Uma máscarazinha, não poder dar uma esticadinha no olho Vem cá, você já teve conjuntivite? Conta aí nos comentários como foi sua experiência e se você sabe o tipo de conjuntivite que você teve, coloca nos comentários. Quais são os cuidados que a gente está tendo? A gente está lavando os olhos só com soro fisiológico. Você pode também molhar o algodão e sopar com soro fisiológico e passando Aqui em casa a gente tomou alguns cuidados Cada um tem sua toalha separada de rosto A gente não tá compartilhando toalha Nenhum enxuga o rosto com a toalha do outro Álcool nas mãos toda hora E um detalhe importante Pra você que usa óculos como eu É muito importante a gente higienizar o óculos também Eu pego muito no celular também Tem que limpar o álcool <risos> Limpar o álcool também tem que limpar o celular com álcool. Então, nessa fase aqui que a gente tá de conjuntivite, a gente tá limpando tudo com álcool. É celular, é óculos, às vezes maçanetas, é o que a gente puder, controle remoto, tudo que todo mundo pega, a gente tá limpando com álcool. Então, o vídeo de hoje foi só mesmo para falar para vocês, partilhar como tá sendo minha experiência com conjuntivite. Graças a Deus, tô no final. E o vídeo de hoje seria com o Arthur, um vídeo muito legal, muito divertido, mas ele tá numa situação que não pode nem... nem aparecer. Oiê, gente linda! Você não tá gatinho não, viu? Você tá com cara de mal. você tá com cara de Guerra Mundial Zé. Ele não quer nem aparecer, ele só mostrou aqui um pouquinho só pra vocês terem uma ideia de como ele está. É, se daqui até o próximo vídeo ele já estiver bem recuperado, com o olho 100%, aí a gente vai gravar um vídeo junto. E você, já teve conjuntivite? O que, que você fez? Qual foi sua experiência? Como foi? Você ficou o tempo todo de repouso? Não ficou? O que, que você fez? Partilha aí, deixa nos comentários. Então é isso gente linda, deixa seu like e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!